Ação. Felinho, antes de mais nada, HFW informática pra você, tá aqui na descrição o contato, sua máquina tá dando aquele um problema, tá triste a sua vida no computador, vai lá, eles vão resolver. <música> Pegou a volta na pista seca e agora você vai pegar a volta na pista molhada. Perceba que eu tento manter o mesmo traço, que é óbvio, o traçado deve ser um... idêntico, chuva ou seca, só que a inclinação é muito menor. Tem, ó, olha essa foto aqui, ó então, eu tenho uma saboneteira de chuva que me permite o contato no solo um pouco antes. Né? Quanto mais eu abrir a perna no pêndulo, melhor. Então o pêndulo quando chove é exagerado. Tá? porque você inclina o menos possível a moto para deixar mais área de contato, mesmo porque o período de chuva, por exemplo, ele tem bastante sulco para poder é, dar aderência e também cortar bem as forças, né? laminar a água para não deixar a moto ficar flutuando, a famosa aquaplanagem. Então, mas assim, olha bem a diferença e seria interessante se a gente conseguisse um que não tivesse, é, quando chovesse, cancelamento para poder... Acostumar mais ainda nessa sensação, acertar melhor a moto, porque quando você vem para pista seca, se evolui muito. O inverso é complicado, porque você, às vezes treinou seco, vai para o molhado, aí já, mas quando você vem no molhado e vai para o seco, pô, é, muitos lugares que minam água na chuva, é, quando a pista está totalmente molhada, ele não faz muita diferença. No seco faz mais, mas aí você começa a ver novas possibilidades quando a pista seca. Então, vale a pena. Você dá uma olhada aí e essa pilotagem mais tranquila. Eu já fiz um vídeo de dica na chuva, então agora você vai ter uma ideia de como que é na pista. Claro que é um pouco mais é, agressivo do que na rua, mas você tem que ver também que é, existe um bom contraste. Deixa eu quietinha, volta na chuva. Pô, Ai! Agora você dá um like, ativa o sino e se inscreve. Obrigado, filho. Agora sim. Pode ir. Eu vou também. Eu vou pra lá, você para pra onde? Pra lá.